A pandemia atingiu praticamente todos os aspectos do mundo do trabalho, exacerbou as desigualdades e descortinou, para quem ainda não via, o tamanho da exclusão social. Uma característica da crise foi a velocidade do impacto e o fato de que a crise tenha afetado desproporcionalmente as pessoas com empregos menos protegidos e com salários baixos, a população negra, as mulheres jovens e imigrantes. Diante deste grande desafio global, o trabalho das Nações Unidas tem sido essencial para propor e implementar ações concretas para mobilizar a sociedade e orientar o debate em torno de políticas para ajudar os grupos mais vulneráveis da população. Como em todos os países, a plena recuperação da economia, do mercado de trabalho e da renda, também no Brasil, ocorrerá de forma gradual. A melhor forma de percorrer esse caminho é fazê-lo juntos, com a estratégia de reconstrução por meio do diálogo social. As ações estão prontas para ajudar na retomada de uma economia com mais justiça social e trabalho decente para todas as pessoas.